Olá, boa noite Entrando aqui foi o cantinho que eu achei Pra poder falar com vocês hoje Como estão? Cheguei Em Brasília Agora é, Vamos lá. Gente, que maratona minha hoje. Maratona. Estou desde as 4 horas da manhã, no fuso que eu estou, né? Porque eu estou duas horas atrás, acordada. Então, tô bem cansadinha. Mas, prometi a live, vamos fazer a live. É por enquanto, o pessoal está me enviando solicitação de participação, eu vou esperar. Eu queria que vocês escrevessem aí as dívidas que vocês eh, têm aí que já ouviram de algumas algumas filmagens, enfim, e eu vou contar um pouco como foi a audiência pública. Vocês estão ouvindo bem? Tá muito barulho aí? Como que tá? Tá dando para ouvir? está ok o áudio? Boa noite, boa noite pessoal noite, vem chamando aí os conhecidos para a gente poder participar aqui. O som tá bom? Respondam aí para mim, por favor. A lendo aqui o que vocês estão colocando para a água. Essa questão dos biomédicos partindo proodonto, eu vou explicar o porquê. Tá? Não é bem decepção da área, não, tá, gente? É porque eles querem, esses biomédicos que estão no prodonto, eles querem fazer cirurgia. Na biomedicina a gente não vai fazer cirurgia. Eles querem fazer Tem um pouco baixo o som? Tá melhor. Já tá baixo a minha voz. Vê se melhorou meu som. Tô falando alto, hein, gente. É que eu tô com fone de ouvido. E eu não sei se o microfone é tão doido. Tem do iPhone. Então vamos. Vamos pro parte. A Ainda falou que Porque. Tá, vamos. Obrigada. Muito, Muitos. Muitos não. Alguns biomédicos foram fazer odonto, porque querem fazer cirurgia, querem fazer bloqueio. E na biomedicina, a gente não tem essa possibilidade. Cirurgia não vamos ter, né, Vocês sabem disso. E bloqueio, é, tá dentro da lei do ato médico, que pode fazer bloqueio médico ou dentista. Então, é complicado. Mas... Eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu atendo meus pacientes, meus professores atendem pacientes também, minha equipe atende pacientes a gente não usa de forma uma bloqueio. Okay. A gente usa anestesia local. A gente, no, eu estou junto com o professor da USP é, para lançar uma anestesia é, sem dor, tá? uma super novidade que vai revolucionar para nós que não fazemos bloqueios, então, assim, além de todo o risco que existe, também há todos os impedimentos legais, então a gente vai atrás de outras formas de fazer um procedimento sem dor no paciente, tá? Isso a gente está pesquisando muito, a gente está estudando, a gente está buscando novidades, então logo logo a gente vai... Tá bom, alto, áudio, gente? É só se eu tirar o fone de ouvido e deixar sem fone Vocês preferem? Querem que eu teste? Pera aí Veja se melhorou meu áudio Vê se tá melhor Melhorou? Eu prefiro sem fone também E procurei um cantinho aqui Porque não estava podendo fazer A live lá no meu quarto meu marido tá fazendo uma videoconferência com o pessoal da empresa, e aí eu tive que vir para cá. Então, a gente trabalha muito, tá, gente? Então, eu sei que o barulho atrapalha um pouquinho, mas eu vou fazer outra live esse final de semana. Não vou viajar, vocês sabem que eu viajo muito, né? Não vou viajar no carnaval. Então, sexta, sábado, eu tenho, tô mais livre. Então, eu não queria perder a oportunidade de falar com vocês, depois de tudo isso depois de tudo isso que aconteceu ontem e hoje. Então, está tudo muito fresco. Então, voltando aí à dúvida da colega que disse que está desanimada de ver biomédicos indo para o odonto, quero explicar. Esses biomédicos querem trabalhar só com face, querem poder fazer cirurgias, usar bloqueios, e na biomedicina não tem essa condição. Então, eles migraram para odontologia para poder fazer isso, mas não que estão insatisfeitos com a biomedicina como tem, dentista fazendo biomedicina porque quer fazer corporal e odonto não, não faz corporal então eu acho que essa essa mistura de classes né essa complementação de uma faculdade com outra né, ser formado em duas graduações não atrapalha em, em momento algum a nosso nosso andamento o no nosso nossa jornada dentro da saúde estética eu não vejo isso como um impedimento eu não fico triste é a opção da pessoa Tá? Eu poderia ter feito, as pessoas perguntam, ah, que você não fez odonto? que você não fez medicina? que você não fez outra área? É porque, gente, eu estou muito satisfeita com a biomedicina. Acredito muito na nossa profissão, assim como na farmácia estética, na enfermagem estética, na, na fisioterapia, na odontologia, todas essas estão vindo pra, para a estética. Então, assim, não vejo o motivo hoje. Talvez eu faria, sim, uma outra graduação, tenho vontade... Tá, mas não sei se seria na área da saúde, tá, deixa aí, talvez alguma outra coisa. A enfermagem, vamos lá, né, como que foi a enfermagem? A enfermagem foi bem, muito bem representada na audiência pública, e logo logo o pessoal da enfermagem, os enfermeiros terão uma novidade, isso eu falei com o Anderson, que é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética, logo logo haverá uma novidade aí para vocês, mas foi muito bem falada na, na agência pública e muito bem exposto o que o enfermeiro já faz de responsabilidade do enfermeiro e de procedimentos invasivos dentro de um, de um hospital dentro de uma unidade de saúde e que hoje que é muito mais invasivo, muito mais complexo do que aplicar uma toxina botulínica do que aplicar um preenchedor e hoje tem todo esse impedimento, tem toda essa coisa em cima do enfermeiro. Então foi muito bem falado. A audiência pública, ela não vai mudar a vida de ninguém, gente. Calma, a audiência pública não é para mudar a vida de ninguém, não vai mudar nada para os farmacêuticos, para o biomédico, para os enfermeiros, não vai mudar nada. A audiência pública... É, vou explicar então o que que foi, porque é, gera muitas dúvidas, né? Foi uma audiência que o Conselho Federal de Medicina pediu porque os não médicos estavam invadindo a área dos médicos. Primeira coisa é isso, né? Classificando a gente como não médicos, não somos não médicos. Então, a gente já deixou bem claro ali na, na audiência que não existe essa diferenciação de classe, somos todos, né? É, a nossa a categoria de saúde não é verticalizada, ela, ela é horizontal, está um do lado do outro. Não existe o, o, a, a classe mais, top e as outras vêm abaixo. Não existe hierarquia. O que existe é um ajudando o outro. Então, isso já é desde a da lei do ato médico. Nós brigamos lá quantos anos? 11, 12, 13 anos para que fosse uma coisa justa. Aquela lei do ato médico, senão ia tirar a autonomia de todas as classes da saúde. E como ia ficar o sistema de saúde se todos os profissionais da saúde não pudessem fazer o que fazem hoje, porque era tudo direito do médico? O sistema de saúde já, já não é bom, ia piorar, ia falir. Todo mundo ia ter que ser médico e o sistema único de saúde ia ter que pagar só médicos para o sistema. Isso é impossível, isso não existe. Né? Então não foi então foi vetado vocês se lembram dos vetos foi vetado diversos incisos é, em benefício da saúde pública então eles foram lá a medicina foi falar que o que nós fazemos de estética está colocando em risco a saúde pública e quando nos enrolar de todas as salas né as salas super infelizes dos médicos muito mesmo Teve um médico lá da cirurgia plástica que nos comparou a barbeiros, barbeiros que faziam medicina ilegalmente há, sei lá, quantos séculos atrás. Poxa, é... barbeiros sim é um não médico, mas nós somos profissionais da saúde. A gente teve... eles quiseram mostrar que nós não tínhamos competência nenhuma. Primeiro eles foram pela parte de capacitação. Então, ah, eles não são capacitados, eles não têm competência, bateram muito nisso. Olha quantos erros médicos, olha quantas complicações, olha quantas, olha quantas, olha quantas. E eu lá, né? Porque eu tava lá bem de cara, assim, com o promotor. Fiquei vendo mais no fundo e esperando a chegar a minha vez. Eu já, já, já tinha falado tanta coisa que eu já não sabia mais nem o que falar, gente. Eu já tava nervosa, sério, porque vai dando uns nervoso na gente. mas é mais eu, né? ficar tipo, a jeito que eu sou, vai subindo no sangue. Então, foi realmente... Aí falaram muitas coisas, mostraram muitos erros, mas... Esses erros que eles mostraram, não mostraram o biomédico lá cometendo erro flagrante, por exemplo. Esses erros podem ser de qualquer pessoa. Quem diz que é de um biomédico? Cadê é a prova disso? Na é verdade, é, tem que mostrar. Tem que mostrar. Isso não foi mostrado. E aí a odontologia esteve presente, defendeu, os, os fisioterapeutas defenderam muito bem também, teve um fisioterapeuta que falou muito bem, foi mar maravilhosa, é, os enfermeiros, enfim, é, o que eles queriam mostrar para o Ministério Público era exatamente, acho que eu não estou lugar bom, né gente, um barulho aqui, era exatamente que... Nós não tínhamos competência. Quando então, eles começaram, nós começamos a falar, os, os dentistas, os farmacêuticos, os biomédicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, começaram a falar e mostrar para o Ministério Público é, qual é a nossa formação, a nossa competência e tudo que nós fazemos, e eles foram ficando muito perdidos. Eles não imaginaram que nós teríamos tantos, tantos, tantos. Nós não eles não imaginaram que nós teríamos tantos argumentos a nosso favor Te juro eles não, Primeiro, eles não imaginaram que teria tanto profissionais da saúde presentes lá Eles não imaginaram que estaríamos com tantos bons argumentos Para mostrar a eles que não cometemos esse tipo de, de erros Quem comete é um mau profissional o bom profissional pode até errar mas ele vai saber corrigir a tempo de não virar uma gravidade ele não vai ele vai fazer com que tudo que se ele vai perceber os sinais com antecedência ele vai procurar fazer o que ele pode o que ele não pode ele vai procurar ajuda com o colega assim como os médicos procuram ajuda com colegas né como foi o caso de uma dermatologista falando lá que quando ela recebeu uma intercorrência de um dentista, ela precisou recorrer ao colega dela, cirurgião plástico, para poder ajudá-la. Então, não foi ela que resolveu o problema? Quem resolveu foi o cirurgião plástico? Não é? E se ela tivesse um problema a nível de cirurgia plástica, ela também não ia conseguir resolver? Ela teria que encaminhar para um cirurgião plástico? E por que eu não posso ser colega de um médico? Por que, que eu não posso ser colega de um dentista? para me ajudar no dia que eu tiver uma complicação a nível de contaminação bacteriana e precisar de um antibiótico. Eu não prescrevo, sou biomédica. Nem vou fazer isso. Mas eu não posso ser um colega é, dentista que vá me ajudar nessa, nessa complicação? Então, é assim... Muitas. Aí a gente batendo em cima disso. Só que, gente, não foi um debate, foi uma audiência pública. Lá a gente fala, a gente não tem jeito de debater, a gente não pode nem, nem se pronunciar quando o outro fala uma coisa ali. Né? E vocês já devem ter assistido alguns filmes, alguns vídeos. Se vocês não assistiram, vai ficar, vai ficar disponível. Daqui dois dias, mais ou menos, esses, essa filmagem inteira. Assistam, assistam, porque olha, é, sabe aquela, aquela.. Aquele jeito que você pega está assistir Netflix o dia inteiro, faz isso. Vai ser o Netflix na audiência pública. Assistam, vai ser a maratona da audiência pública. Assistam mesmo, vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas é, eles estão. Aí o que eu percebi? Depois que a gente começou a debater e mostrar que nós tínhamos capacidade técnica, sim eles começaram a pegar na questão da lei, ah não, não é lei, não é por questões de capacidade técnica, a gente sabe que vocês têm, mas na lei de vocês, e começaram a pegar na lei, começaram a querer pegar num, num outro ponto. Então eles foram bem preparados no sentido que levaram pacientes, que levaram vídeos, que levaram slides tá Mas o preparo deles em relação às nossas argumentações eles não estavam eles não tinham como argumentar porque nós estávamos corretos agora duas coisas que eu não posso esquecer o vídeo depois eu vou deixar tudo aqui pra vocês calma gente calma eu não tô lendo que se eu ler eu perco minha minha linha aqui tá gente depois eu vou ler tudo calma e vou responder vocês eu tava louca eu fazer essa live com vocês, imagina. A gente pode ficar aqui até nove horas e meia, nove, meia sei lá, não tem problema. Mas eu não posso esquecer de falar. O que eu percebi, quando eles chegaram com um problema, falando que era problema de questões de saúde pública, então a gente é uma ameaça à saúde pública há nove anos, nós biomédicos estéticos, porque a gente está há nove anos no mercado, por que nove anos atrás eles não foram... Falar que estávamos, que éramos problemas problema e colocávamos a saúde pública em risco. Por que só agora, depois de nove, quase dez anos? Será que foi agora que eles perceberam o quanto o mercado está se adaptando? Porque eles falam isso. É, porque o mercado vai se adaptar e vai ver que esses profissionais não têm valor. Só que o contrário, gente. Nesses nove anos o mercado se adaptou, está se adaptando... E os pacientes estão preferindo, sim, profissionais da saúde capacitados, competentes, para poder fazer seus procedimentos. Eu tenho inúmeros, inúmeros casos para mostrar para vocês. Faço entrevista para os meus pacientes, se vocês quiserem, mostrando que o paciente que era atendido por dermatologista e hoje não quer. Ele quer ser atendido por mim. Temos muitas pessoas aqui que sabem disso, a Estela, a Renata, que, já, que trabalharam comigo, trabalham comigo, já trabalharam na clínica comigo, a Ana, a Carol, já sabem disso. Os pacientes eles não estão se importando hoje mais ser um médico, eles querem um profissional gabaritado, um profissional competente, um profissional bem capacitado, eles não querem um profissional ruim. Né? Aí tem aqueles pacientes que vão, às vezes, por um preço mais barato, vão por, por é, número de seguidores, vão por, muito por falta de antes e depois, que às vezes é tudo modificada e caem em algum profissional ruim, entendeu? Então o paciente escolheu um mau profissional, ele se colocou na mão de um mau profissional, a culpa não é da classe. Maus profissionais, gente, tem em todas as profissões, todas, mas só na área da saúde não. Tem mal engenheiro, tem mal arquiteto, tem mal cozinheiro, tem mal, sei lá, tem mal profissional de qualquer tipo, vocês sabem disso. Agora, é... A gente precisa... Já vou ler as comentários de vocês, gente. só me perco aqui. Então, a gente acabou assim, mostrando que temos bons profissionais na área. Então, eles já perderam essa, essa questão. Depois da, da tarde, do meu primeiro dia, né tivemos lá, pessoas começaram a falar e falei também. Vocês devem ter assistido o meu vídeo em algum... Né, se não assistiram, depois eu vou publicar aí amanhã, porque a moça que estava me filmando vai conseguir liberar o material todinho amanhã pra mim na minha fala eu deixei bem claro que era reserva de mercado parece que depois que eu falei isso daí pra frente todo mundo começou a ter coragem de falar as verdades dos médicos porque gente eu não fiquei quieta e o ex-presidente da sociedade brasileira de hematologia me filmou o tempo todo ele não filmou ninguém mas eu vi que ele me filmou o tempo todo Deve ter médico aí me assistindo, de repente conhece ele, vai falar para ele, mas paciência, eu não sei qual é o intuito, mas me filmou o tempo todo. Bem, é... deixei bem claro que nós somos muito bem formados, nossos, nossos profissionais são muito bem formados, porque essa foi a primeira preocupação que eu tive quando eu propus a biomedicina estética, meu Deus, como esses biomédicos vão se formar? vão ir para o mercado. Então quem fez curso comigo lá em Sertãozinho naquela época, 2010, 2011, sabe muito bem disso. Era eram 15 dias de imersão na minha clínica, mas o pessoal saía até com orientações de negócio. O pessoal saía sim, sabendo por onde eles iam começar, o que eles iam fazer e eu nunca tenho nunca tive uma intercorrência com esses meus profissionais formados Nunca. O Nepuga, e deixei isso bem claro, o Nepuga já formou 38 mil profissionais, e eu nunca soube de casos de intercorrências graves, gravíssimas, com profissionais formados por nós. E faltou mostrar as escolas que a gente tem, não é exibição, gente, mas é para mostrar para o Ministério Público que vocês não são formados em fundos de quintal, vocês não são formados em lugar que não tem condições. Vocês têm uma infraestrutura, você, a, gente, a gente preza por isso, a gente preza por bons professores, bons materiais, a gente preza por tudo isso, gente. Eu parei praticamente três anos da minha vida para poder abrir a faculdade E não foi só por ai, ser dona de uma faculdade ou alguma coisa assim, não, é porque a gente vai criar, vai ter ainda mais autonomia, a gente vai crescer ainda mais. Então, assim, eu estou plantando, não só para mim, é para a classe toda. Então, assim, estou falando aqui de verdade. E foi uma coisa que foi admirável por todos os avaliadores do né, MEC que passaram por nós, todas as comissões, admiraram demais o meu trabalho e o trabalho da minha equipe, com o amor que a gente tem em formar profissionais que... Aí é isso que a gente quer. A gente não quer, sabe? A gente tem uma, uma certa rigidez em várias coisas, mas é preciso. E acho que isso foi muito. Como eu disse, faltou talvez. Deixa eu desligar aqui. Faltou talvez mostrar que não é em qualquer lugar. E, e esses médicos que hoje atuam com estética? Muitos nem têm formação pra estética. Muitos nem têm. Tá? Então, gente, a gente precisa ter tudo isso. Além, além de todas essas argumentações, além de tudo isso, falamos sobre os vetos do ato médico, o porquê que vetou, isso é importante. O pessoal da odontologia falou muito sobre a formação deles, isso é importante. E outra coisa, assim como a enfermagem, a odontologia, vou falar nós, biomedicina, a farmácia, a fisioterapia, o médico não tá lá para fazer o que a nossa profissão faz, né, de invasivo também, em diversas outras situações. O farmacêutico aplica injeções, o médico não quer aplicar injeções, o enfermeiro passa sonda, faz aspiração, entre muitas outras coisas dentro de uma unidade de saúde, o médico não quer fazer isso. O dentista o cirurgião buco maxila, maxila é, é, o cirurgião buco, ele faz cirurgias de, refaz a face de um acidentado todinha. Eles não brigam por isso. Então, gente, tem tanta, tantas coisas assim que foram mostradas e o que a gente espera, e o que eu pude ver do Ministério Público, é justamente isso, que... Ele vai fazer, uma, um, ele vai fazer um, um resumo de tudo isso, vai mostrar o que cada classe foi ali apresentado, que pode fazer. Então, existe a resolução da farmácia, tal, tal, tal. Existe a resolução da biomedicina, tal, tal, tal. Biomédicos, clonacêuticos podem fazer isso, podem fazer aquilo. Dentro do que foi falar do, do que eles pesquisaram também e vão colocar, para tá que outros promotores, quando tiverem dúvidas, tenham um manual para consultar. Então, antes de ler tudo isso que eu vou ler agora e vou responder para vocês, calma, a gente vou ler e vou responder, eu vou colocar aqui um desafio. Lembra que eu falei que eu ia lançar um desafio? Um desafio porque eu acho que todo mundo precisa se envolver. Se vocês estão me assistindo, se você está me assistindo, você já está envolvido, tenho certeza. E você também tem o um interesse, tanto quanto o meu, tanto quanto o do colega que também está assistindo, de todos que estão aí. Então, meu desafio é o seguinte. É, vamos fazer uma tabela descrevendo o que cada profissão tem, legalmente, é, direito de fazer, de aplicar, de fazer. Uma relação, uma, uma tabela, onde vai colocar o que, que o farmacêutico pode, em cima de resoluções, vamos fazer essa tabela. A gente tem que ter isso, para quando daqui cinco dias, seis dias, sair o relatório, a gente poder ter nossa base, para gente, a pra gente, gente também ter peito para questionar. E não ficar só aceitando e falando amém. Eu tenho. Tudo que cada pessoa pode fazer. Mas será que você tem? Será que você também não pode se envolver um pouco mais? Será que você também não precisa? E os 10 melhores, a gente vai avaliar isso depois do carnaval, mas os 10 melhores eu vou dar uma bolsa de um curso, tá? Então... Os 10 melhores, os 10 melhores, é, eu vou dar uma bolsa no curso. Como eu vou avaliar isso? Não vou avaliar sozinha, tá, gente? Vou contar com um grupinho da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e da Brasei, que é a Associação Brasileira, de de Associação Brasileira de Saúde, Estética e Integrativa. Uma tabela, assim, enviar uma tabela. É, a gente vai fazer uma comissão e a gente vai avaliar esses melhores trabalhos e, e eu, pelo Nepuga, vou... É presentear essas pessoas, esses 10 melhores, com uma bolsa de um curso, tá? 100%, bolsa de 100% mesmo. É, não defini o curso, mas é, eu estava pensando, quando eu vim aqui no avião, eu estava pensando, eu vou beneficiar com 10 bolsas para pós-graduação de saúde integrativa, tá? Que é a nova pós. E hoje um eu vou falar uma live somente disso para vocês, tô devendo, eu sei, mas são 10 bolsas, não é um curso, só, um curso livre, não, 10 bolsas para uma pós-graduação de saúde integrativa, tá bom? Qualquer profissional da saúde pode participar. Então, uma tabela, uma tabela pode ser em Excel, preferível porque a gente consegue corrigir melhor, avaliar e que coloque profissão, legislação e procedimentos autorizados, certo? Certo? O que, que vocês acharam da minha ideia? Gostaram? Vem pensando. Respondam aí. Que eu quero, eu quero ler os comentários e tirar e responder as dúvidas de vocês. Quem gostou, levanta a mão. Vamos fazer assim, né? Igual escola. Isso também para é pra todo mundo, tá? Até então, os professores que estão aí presentes. Também. Ah, eu penso que, assim, vocês. Podem ir respondendo o que eu vou falando aqui. Complementando quais profissionais? Contemplando biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta. Cinco profissões: profissões. biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas. Tá? Dez bolsas. É, eu vim pensando porque eu falei: Poxa, eu quero vocês mais envolvidos, quero vocês comigo, de verdade. Participando da luta, né? A gente tem muito, muito, muito, muito é, a ganhar nessa jornada. A gente tem muito ainda a trilhar e eu quero vocês juntos participando, envolvidos. E não há jeito melhor de se envolver do que nessas horas a gente pegar, sentar, estudar e falar. E assim a gente ajuda, a gente sabe o que o outro também faz. A gente sabe o que o outro não pode fazer e a gente ajuda o mercado a se ajustar e as pessoas a olharem na linha. Porque tem biomédico fazendo cirurgia. O biomédico pode fazer cirurgia, gente. É isso que complica. Tem dentista fazendo estética íntima. O dentista pode, é isso que complica. E aí quando o. Aí quando vieram com relatório, como que é? Não é um relatório, é o parecer do, dessa audiência e ele determinar lá pelo entendimento do promotor, a gente tem direito de questionar, então a gente tem que estar preparados, certo? Vai ter um congresso, vai ter um congresso esse ano, vou falar para vocês o congresso também, então a gente vai ter direito de, de reclamar, ou de, não reclamar, mas quebrar um copo aqui. Né? a gente vai ter direito de argumentar se algo estiver errado. Mas então vamos estar preparados, não é? Agora vamos às perguntas. Calma, que eu vou ter que voltar tudo aqui. Né? Porque já me perguntaram muitas coisas, não sei nem se eu vou dar conta de ler tudo isso. Calma, gente. Vamos às perguntas mais importantes, vocês podem repetir aqui embaixo, né? É. Isso, vamos aqui às perguntas. Agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Vamos às perguntas, por favor Primeira pergunta, escreva aí Isso, vamos coordenar or, or, Ordenar aqui, porque senão eu fico doida né? Não consigo Tá, sobre a tabela É fazer uma tabela Onde você vai colocar a profissão A regulamentação E o que é permitido Para aquela profissão Certo? Isso né? O que cada profissão Pode fazer. Biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia, ok? Tá, vamos falar da enfermagem. A enfermagem, ela pode atuar com estética. É... Na verdade, ela teve alguns procedimentos impedidos, outros não e aí aquele dia que eu estive lá no COFEM pela resolução da, da enfermagem estética não pode trabalhar com enfermagem mas pela SAEM poderão e aí tem todo um treinamento, tem toda uma sistematização que eles vão passar para os enfermeiros através de workshops dentro dos coréns mas ainda deve começar agora depois do carnaval porém, falando com o Anderson, ontem e hoje a gente vai fazer uma live só para a enfermagem explicando tudo inclusive tem novidades, a gente não pode antecipar nada o é, que a, a, os enfermeiros pedem, os que estão liderando os comitês, os comitês de... os comitês dos conselhos é, regionais é justamente que vocês não parem de fazer as pós-graduações especializarem. Por quê? Estou falando isso porque eu tenho uma faculdade, uma, um curso de pós na outra gente. Por quê? O conselho continua reconhecendo o certificado de enfermeiro esteta. Ele não está proibido de reconhecer o certificado. Então, vocês podem continuar investindo na enfermagem e estética. E agora a gente está caminhando por uma outra... União, igual foi lá do ato médico Então vamos acreditar que uma classe vai ajudar a outra né? Vamos acreditar até que essa audiência pública Vai ajudar todas as, as demais classes Todas as classes que são, estão na saúde estética Certo? Agora uma, uma pergunta aqui sobre a audiência pública Sim, Cláudia Cada classe faz tabela das, Não, você vai fazer de todas as classes a, a, a, O desafio é você fazer de todas as classes, das cinco classes, tá? Biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia. Vou voltar aqui as perguntinhas, gente. O que os, os farmacêuticos poderiam fazer? Os farmacêuticos podem fazer todos os procedimentos injetáveis, lasers, só não pode fazer os procedimentos estéticos, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem, hidratação esses procedimentos que é do esteticista, pelo menos, é... uma pergunta aqui, Gabriela Galvão. É, cursos livres de estética não invasiva podem ser realizados sem os profissionais serem pós-graduados? É, eu não faria um curso livre com, com um profissional que não tem nenhuma pós-graduação, eu. Eu acho que é uma escolha do aluno. Qualquer pessoa pode dar curso de qualquer coisa. Barman aqui pode dar um curso de barman. O tá? um esteticista pode sim dar um curso, ele pode não ter pós-graduação. Aí vai da escolha do, do especialista, do, do profissional. O que ele está escolhendo, com quem ele quer aprender. Porque às vezes, vamos falar, uma drenagem fácil, que a pessoa não tem uma pós-graduação, mas é uma ótima... Esteticista, tem uma ótima método de drenagem linfática e quer ensinar. O ensino não é proibido e aprender também não é proibido, só que vai da, da pessoa. Então, de repente, para um curso de drenagem linfática, eu posso não exigir que a pessoa tenha pós-graduação. Eu, profissional, aluno, mas para um curso de toxina botulínica, um curso de... Eu quero uma pessoa mais... mais conhecedora, mais capacitada, com mais experiência, com mais vivência. Então aí eu vou procurar uma pessoa que já tem uma pós-graduação, que já tenha uma outro tipo de informação, tá? Vamos às perguntinhas aqui. Pode gente, peraí. Deixa eu ver as últimas perguntas. É difícil aqui, hein, gente? Não falaram nada sobre bloqueio na audiência. Nada, nada, nada. Só falaram que a odontologia ficou resguardada com o ato médico porque lá tem que todo aquilo que estavam fazendo é resguardava os direitos da odontologia. E depois, num, num dos incisos, dos parágrafos lá, tem um inciso que fala também que após aprovada aquela lei.. Os direitos dos profissionais que atuam deveriam ser respeitados. Então, não foi falado simplesmente nada. Não mostraram nenhuma intercorrência de bloqueio, nada, nada, nada. Olha, Cleiton, sua pergunta é bem interessante, por isso que eu botei nela. Da, olha, depende muito, né? Eu vou dizer a impressão que eu tive do doutor Luciano, que era quem estava lá, né, o promotor. Eu achei que ele ficou bem, assim, surpreso de ver também é, o nosso preparo. Começava, ele viu que não eram pessoas simplesmente despreparadas. Tinham ali mestres, doutores, especialistas, né, pessoas que estavam há 10, 15 anos com a na área. Então não é uma coisa de ontem, que começou outro dia. Isso já vem vindo. Então acho que ele entendeu isso. Mas não dá para saber, né? A gente não tem essa essa certeza, a gente não sabe o que, que, que vem, mas a gente espera que seja justo, porque ficou bem claro que todos nós profissionais da saúde estamos fazendo o que está dentro da nossa lei sim, tá, essa questão de falar que não está na nossa lei, está sim, a gente tem essa temos as nossas resoluções temos as nossa o conselho ele tem essa autonomia então assim, a gente precisa agora aguardar Acredito que ele tenha compreendido sim E principalmente que não somos Nós não somos não médicos Somos profissionais da saúde E que o médico não é o topo da hierarquia não Como uma médica lá falou É que nós médicos somos o topo da pirâmide Tipo, hello Onde estamos? Né? No Egito? Estamos no meio de pirâmides aqui agora? Então nada disso, né gente? E eles acharam muito engraçado, muito engraçado? Não, eles acharam muito ruim, né? Quando eu dei o exemplo do tatuador, do cozinheiro, que quando a gente tem uma complicação, você vai fazer uma tatuagem, você tem uma complicação, não é de obrigação do tatuador resolver a sua, aquela complicação. O máximo que ele pode te dar é uma assistência, um suporte, mas ele não tem competência para poder tratar aquela complicação. Nós biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, temos muito conhecimento de identificar complicação, temos muito conhecimento para até cuidar da complicação, só que vai chegar uma hora que se a gente precisar de um antibiótico, por exemplo, a gente tem que ser sincero, a gente vai ter que ter encaminhar para um colega, mas a gente não vai deixar de dar assistência, a gente não vai deixar de dar atenção para o nosso paciente, a gente não vai deixar de cuidar do nosso paciente de resolver aquela complicação, porque a gente tem conhecimento, a gente vai até querer acompanhar. Pra gente poder orientar algumas coisas, na é verdade. Então assim, eu, e eu falei que nesses 15 anos de biomedicina estética, 10 de biomedicina estética, mais 15 anos na área, preparando tudo isso, eu tive duas complicações de preenchedores irreversíveis. E essas duas pessoas são pacientes ainda da clínica. Né? Então, e reverti, tá? Fiz tudo. Foi identificado rapidamente, não era nem uma necrose, foi uma infecção no local da aplicação, pós-curso. Então, assim, não colocou a vida do paciente em risco, porque foi vista rapidamente, foi, sabe, conduzido rapidamente. Eu tenho parceiros médicos que trabalham comigo, tenho, gente, não, não tenho não tem problema algum, tá? E eles adoram o que eles fazem trabalham em parceria de verdade, admiram, tenho muitos alunos médicos, muitos, vocês sabem, quem já fez curso comigo sabe, que já tinha, tem sempre um médico ou outro na sala de aula, então, gente, falei isso lá também, cirurgiões plásticos, <risos> membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então, tá, vamos lá, as perguntas mais frequentes. Ana, existe alguma incoerência na nossa, na nossa realização de fios de sustentação? Creio que podemos perder essa habilitação técnica, de é, Brito, Mário, você é biomédico? Não vejo que tenha nenhuma incoerência, não. Desde que a gente use fios não definitivos, fios absorvíveis, não vejo incoerência nenhuma. você quiser me explicar melhor o que você está pensando, é, e também não vejo que a gente vai perder a, a, o direito de aplicarmos fios, não. Nós já estamos há muitos anos, né? não não. Eu acho que a gente tem que cuidar de quem não está habilitado como biomédico, que tem muitos biomédicos formados e não habilitados, é, realizando procedimentos, porque isso é um problema. Ter profissional, dentista biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalhando sem regulamentação do conselho, sem inscrição no conselho, sem habilitação nenhuma na área, sem uma pós-graduação, sem uma sei lá, gente, não dá, não dá. Isso é perigoso. Isso coloca em risco a nossa atuação. Aí sim. Obrigada, Flávia, brigadão. Peraí, meu Deus, peraí. É, nossa, tem muitos Nossa, gente, se eu falar pra vocês Os exemplos é que passam na minha cabeça As coisas que me passam aqui A gente ficaria a noite inteira aqui conversando Olha, a fisioterapia está bem avançada no, na questão dos injetáveis Conversei com o, os diretores De alguns cof, cofitos Que estavam lá, crefitos E é... Obrigada, Gabriela Eu tive que interromper Ana, nós chamamos, obrigada, né Olha só é, eles estão muito, é que também tá meio dividido, né? Tem alguns regionais que não querem que os fisioterapeutas entrem lá nessa área dos injetáveis, e outros sim. Então eles tão, estão bem divididos, mas vai sair uma resolução aí para os fisioterapeutas. Se preparem. Já estamos preparando também aqui para recebê-los, tá? Com os braços abertos, porque quando eu comecei a aceitar farmacêutico nos meus cursos lá em Sertãozinho, Que os farmacêuticos estavam doidos, porque a farmácia não tinha farmácia estética ainda, nossa, gente, eu fui tão criticada pelos biomédicos, fui tão criticada, aqueles biomédicos, não todos, mas alguns mais estrelados, né, nem, nem tava na área ainda, começaram ontem, tinha começado um, um dia antes na área, já estavam reclamando, e que queriam que a que a biomedicina fosse, a estética fosse só da biomedicina, e não, porque eu, o, o levantamento que eu fiz, o que eu descobri que deu a biomedicina, o direito de termos a estética regulamentada, poderia ser para todos os profissionais da saúde também, só ia ser uma questão de tempo, eu só sabia disso, então quando eu abri para os farmacêuticos, eu fui muito criticada, muito mesmo, e de forma injusta, porque hoje, Hoje essas pessoas deveriam vir me desculpar Aliás, hoje essas pessoas Deveriam estar lá, como eu Sair no domingo à tarde Sabe? No meio de manhã Sacrificar um domingo Dormir mal, acordar mal Porque a gente fica preocupada, não é? Ficar lá dois dias, plantada Lutando Pensando, sabe? Se estressando com as coisas que eu via lá Tipo assim, nem fome, gente Nem almoçar, eu consegui almoçar, de, nem fome eu tive De tão estressada que eu tava Poxa, essas pessoas, cadê elas? Que não estavam lá, né? Porque na hora de jogar pedra em mim lá, nove anos atrás, é, oito anos atrás, jogaram, né? E cadê elas hoje? Nossa, né? Fizeram, olha o que, olha, eu só eu vou contar pra vocês o que já fizeram, para tentar me atrapalhar. Meu Deus, é dar um filme, longa-metragem. Mas, gente, eu tinha visão, como eu tenho que a gente um dia ia precisar da força de todos a biomedicina sozinha não ia dar conta ia precisar de todos unidos por isso que eu abri, ajudei depois veio a enfermagem, fiz questão de abrir e ajudar também assim como a odontologia, os primeiros dentistas tive dentistas que fez comigo em 2011, 2012, 2013 tá, então gente, cadê essas pessoas? hoje, né, tinha de biomédica, só tinha eu de biomédica o Felipe Saldanha, que foi lá, não sei se ele está aí online. E o Bruno do Conselho, lá de Minas, né? Muito um Bruno, se ele estiver nos assistindo. O Renato, presidente do Conselho Regional da Terceira Região, que foi lá, falou também. O advogado do Conselho do, da Terceira Região. E mais um biomédico que estava acompanhando o Renato, que eu não sei o nome. Gente, não tinha outros biomédicos lá. Cadê? Cadê? Né? Então, difícil, né? Difícil. Então, assim, eu vou dizer para vocês que foi muito importante é, tudo isso. Eu nem sei porque entrei nesse, nesse, nesse assunto, mas eu acho que foi porque... Vou apoiar a fisioterapia também, como eu apoio todos os outros profissionais da saúde, porque eu acho que é mais uma classe. E nós hoje somos todos estetas a classe da saúde estética é isso que tem que ter, sabe? Não tem separativismo, não. Tipo, separar por categoria, por classe. Não, somos todos estetas. Estamos todos no mesmo barco. É isso que eu acho que eu gostaria que vocês entendessem. Aí, ah, até, ó, nem tinha lido aqui, mas, ó, até a doutora Lívia. Falou também. Tem chance da que não conseguir avançar nos detalhes ou todos estão no mesmo barco? Sim, Lívia, estamos todos no mesmo barco ela vai avançar, assim com ah, os injetáveis. Então, foi justamente isso, Cristina, que eu disse, que o, o CR, CFM, o Conselho Federal de Medicina, não reconhece a medicina estética. E se vocês assistirem meu vídeo, eu vou postar aí, eu falei justamente isso, em 2010, abril de 2010, março, abril de 2010, o Conselho Federal de Medicina ganhou uma ação contra um grupo que estava processão do conselho porque queriam habilitação em medicina estética só que o conselho ganhou, o conselho não queria dar a habilitação, o conselho federal de medicina ganhou e o judiciário disse que o conselho é quem tem obrigação e responsabilidade de é, liberar as possíveis e novas especializações então se o conselho disse que medicina estética não existe, não existe ponto final. Só que daí a gente teve duas vitórias. Primeiro que a medicina estética não existiu, não passou a não existir. Segunda que isso gerou uma jurisprudência, como é chamado no mundo do direito, porque se aquele conselho, ele teve essa, esse entendimento de um judiciário, aquilo serve para todos os conselhos de classe. Então todos também têm esse direito de decidir dentro das suas né, das suas diretrizes, as especializações dos profissionais de, de, que acompanha aquele conselho. Então, isso foi fantástico. Então, não existe. E em 2014, existe um parecer, depois eu coloco lá no grupo do, do Telegram para vocês, vou colocar muito material lá para vocês, tá? Porque eu acho que vocês precisam sim conhecer os direitos de vocês. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina também fez uma nota técnica confirmando. E não existia especialização em estética e cosmetria. Então, gente, não existe, né? Então, acho que isso também ficou bem claro pro promotor. Pro Quando o médico está com problema de dente, ele não vai em outro médico, ele vai no dentista. Sim, Cláudia, é isso mesmo. Vamos lá, gente. Nossa, muitas, são muitas perguntas, né? que um representante do odonto iria propor que houvesse notificação compulsória de intercorrências estéticas e hospitais clínicas, assim a, a verdade viria à tona, ou seja, os médicos erram também. Seria ótimo, Cleiton, mas isso não foi discutido. Discutiu, falou, mas não sei como que vai ser, né, no entendimento do, do Ministério Público. Eu sei que qualquer pessoa que chegar num hospital com uma intercorrência, seja ela qual for, inclusive estética, e não for atendido, isso é omissão de socorro. Chamem a polícia. Não precisa sair dali se é algum paciente assistindo e ir fazendo um boletim de ocorrência numa delegacia. Não, chama a polícia. É caso de polícia, não existe, não pode omitir socorro, independente da causa. Primeiro atende, primeiro socorre, depois vai saber o que aconteceu. No, pelo amor de Deus, gente Se vocês um dia souberem de alguém que passou por isso É caso de polícia Omissão de socorro isso eu falei lá na minha fala Falei, isso é omissão de socorro Porque hum, umas duas falas anteriores ah, Uma paciente falou Que quando ela chegou com a intercorrência no hospital O médico disse que não ia atender Quem fez? Ela falou que foi um dentista Sei lá que profissional que foi Ou Ela falou que foi um outro profissional Ela não quis falar com a categoria do profissional ele falou, olha, não posso atender se você não fizer um boletim de ocorrência Gente, a mulher tava com uma intercorrência O médico pediu que ela ia na delegacia fazer um boletim de ocorrência para depois ele atendê-la Gente, isso é um absurdo Um absurdo né? E ela tava depois lá exaltando que se não fosse o um médico Ela teria, sei lá, talvez morrido com aquela intercorrência Talvez ela teria morrido por missão de socorro também, né? Deveria levar isso em consideração Então é, é um absurdo Gente, muita coisa pra ler aqui, muita coisa que eu sei que vocês estão... Deixa eu ler as vítimas aqui, peraí, peraí. Nossa, gente, muita vou tocar o mundinho inteiro lendo, né? Pera. Gente, deixa eu explicar aqui, eu sei que não é o momento, mas deixa eu explicar aqui o negócio do rio, pra não precisar que eu não fico quieta, né? É o seguinte, gente, tá tudo ok. É uma, uma, um mau entendimento do conselho do Rio de Janeiro, tá? Então, vocês têm que conversar isso com o conselho de vocês. Tá tudo ok, certo? Então, todo mundo e todos os outros conselhos estão tendo suas, suas liberações, porque vocês do Rio não estão. Então, lá conversa lá o conselho, a gente já tá atendendo todos os questiona questionamentos deles. Agora vai da verbação deles, tá bom? Já respondi todos vocês no inbox, né? Vamos falar da audiência pública, então, que também é super importante. Tatiana, já respondi, tá? Não fui na reunião, porque eu cheguei de viagem um dia antes e o outro estava me preparando para essa audiência e a gente não tinha como mandar um representante nessa semana, não tinha mesmo. Então, a gente... Tá resolvendo, a gente tá tudo ok. Só entrar no um e ver a nossa, nossa nosso, nossa Tá tudo ok, não tem problema. E todos estão aceitando, é só ali, tá? Mas nossos advogados já estão resolvendo, tá? Vamos tocar aqui porque daqui a pouquinho eu preciso juntar. É, sete, nove e meia já, né? Aí, ó. Bom, gente, vi que me vi na audiência o um médico dizendo sobre a ausência de provas para comprovar que nós somos capacitados para exercer, que nem tem prova de ordem de advogados. Bom, gente, é muito relativa. Não é uma prova de uma sociedade ou de um, um, um conselho que vai determinar se é um bom profissional ou não. Sabe, ah, eu acho que nem eles têm provas. Quem? A prova do cremestre foi vergonhosa, foi vergonhosa, procura na internet, os médicos tudo mal preparados, entenderam? Então assim, pode ser que tenha provas de títulos, não é? Mas que seja feita uma prova de título por séria, né? Uma prova de título séria ou de repente uma prova do conselho, uma coisa séria, eu não sei, de repente pode até ter, mas eu não sei se isso resolveria o problema dos nossos profissionais. Porque temos ótimos profissionais, quem tá aí há muito tempo na, no mercado nunca teve uma intercorrência, Entendeu? eu acho que os maus profissionais eles vão sair do mercado, é isso, e a gente, a você que é capacitada, você que é habilitada e você vê um mau profissional, ou um colega seu, ou sei lá que é colega, ou um conhecido, que nem capacitação de jeito tem, ou nem habilitação tem, vocês têm que denunciar, é isso, nós como profissionais nós temos que zelar pela nossa classe, isso faz parte do código de ética, como que eu zelo pela minha classe? Denunciando os maus profissionais, denunciando aqueles que estão fazendo 2017 que não estão habilitados, denunciando. Vocês, alunos, que pegam o certificado e não levam no conselho e não se habilitam, vocês não podem atuar. Vocês sabem disso. Podem atuar. Só pode atuar depois. O conselho habilita. Entendeu? Não sei, não vi essa, Lisa, não tive, não vi essa, essa postagem dos dentistas, porque eu decidi que que venceram, não viam. Mas foi falta claro com 53 pessoas, entendi essa daqui. Os enfermeiros estão atuando, atuando, atuando seguindo o SAI. Excelente. Estão seguindo o SAI e que diga hum, é uma coisa muito boa, porque o SAI está na lei do enfermeiro, né? Então ninguém vai mexer com vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não vão se preparar, né? Tem que se preparar. E os títulos, os certificados de, de enfermagem estética, o conselho está reconhecendo. Lembrem-se disso. Não creio que ficaremos impedidos de atuar de forma alguma curso de habilitação, é, na verdade, o se você já faz biomedicina, se você quiser fazer é, as 500 horas, que foi até uma coisa que o Denis colocou, viu Denis? Não sei se você está aí ainda, Denis? Dá um oi. Uma coisa que o Denis, coloca o coraçãozinho se você ainda, uma coisa que o Denis colocou e eu concordo com ele, que as 500 horas para habilitação da, durante a graduação na, na biomedicina, isso aí... É, muito pouco, a gente não acha uma coisa boa. A gente acha que deixa você, profissional que fez as 50 horas, frágil. Frágil, porque além de ser um profissional novo, que está indo para o mercado de trabalho muito, muito acirrado, sabe? Muito bom, mas também com muita responsabilidade. A gente, no momento que a gente adquiriu o direito de fazermos o que fazemos, adquirimos também os deveres. Então A gente tem que estar muito preparado Então as 500 horas não prepara Ela te dá uma habilitação Mas ela não te prepara Então eu sempre recomendo Você que fez 500 horas Faça uma pós-graduação depois para te preparar Após, ela prepara Ela tem um tempo Você entra lá, sabe, cru Você entra lá é, Uma sementinha E você sai madura, gente após tem o tempo de amadurecimento então eu acho super importante tá então essa questão das 500 horas ela é realmente uma uma coisa a ser muito pensada gente para não ficar cansativo né não quero cansar também vocês aí falando aqui demais é tem muitas coisas, eu quero eu vou fazer uma. pedir para a minha assistente se amanhã passar a live e anotar todas as perguntas e vou fazer uma live para cada uma dessas perguntas. Vou fazer focado, o que, que vocês acham? Que daí eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Acho que a gente tem que começar a se reunir mais através das associações. Chamo vocês pela, para a Associação Brasileira de Saúde de Integrativa e para a SBBME, SBBME também para que a gente consiga promover discussões, promover até numa plataforma mais fechada, talvez essas questões que são muitas cabeças pensando, isso vai ser muito bom. Ah, tá. Então, Denis, é, é assim, acho que a questão das 500 horas ela facilita para quem quer trabalhar logo, que já se habilita rápido. Mas, gente, a pressa é inimiga da perfeição, né? Estamos lidando com pessoas, <risos> produtos, então a gente tem que estar muito, muito, muito, muito bem preparado. Muito, gente, muito. Eu faço. Quando é um procedimento novo, eu não sei quantos seu eu faço, seu eu. Faço minha, sabe? Começar a fazer o procedimento. Então, sejam criteriosos também não aceitem qualquer tipo de, não aceite qualquer, qualquer tipo de paciente, enfim, tá? o CRF falou sim algumas coisas sobre as resoluções que estão temporariamente suspensas e já vão procurar uma outra saída, um outro jeito para poder solucionar isso e vocês voltarem a fazer os, os procedimentos estéticos, a eletroterapia principalmente, né? que não tem porque isso ficar bloqueada tem uma denúncia, a faculdade oferecendo graduação em biomédico à distância. Gente, não façam, não façam, vai ser um mal profissional, né? Olha eu falando, não, não vou falar assim não, depende muito de cada um. Então eu acho que, eu acho assim, que essas denúncias faça para o conselho, veja o que o conselho acha, porque eu não vou me intrometer nisso agora não, tá? Acho que a gente tem que ponderar todos os casos, eu não concordo com alguma coisa. Com... É, não concordo com algumas coisas dessas graduações à distância, mas também não posso questionar a competência de quem está aprendendo, né? Tem gente que consegue levar. Então, meu médico não pode passar antes e depois. Todo mundo que quiser falar comigo, por favor Podem mandar um direct aqui pelo Instagram Ou se não, podem mandar um e-mail para mim Querem anotar? Que vai acabar aqui meu tempo, gente 26 segundos Doutora Puga D-R-A Puga Nepuga.edu BR. Eu vou encerrar aqui porque senão não vou, não vou conseguir salvar a live nem compartilhar. peraí, aí, já volto.